Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para o terceiro passo da nossa mini casa com um telhadinho de vara tá ficando sensacional, aproveitei que eu estava fazendo aí uma casinha para colocar umas, uns pintainhos novos né? e eu falei vou fazer uma casinha com um telhado antigo, quero mostrar para vocês como é que a gente fazia no passado no nordeste do Ceará aí ah, eu estou no Pernambuco a gente fazia a, o telhado com varinha de mameleiro foi assim que meu pai fez a nossa casa em 79 eu tinha 10 anos eu quero mostrar para vocês como é que a gente fazia naquele tempo naquele tempo se usava a massa era só de barro hoje estou usando areia e cimento então, vamos vamos deixa seu, deixa seu like forte abraço se inscreve se não for inscrito e compartilhe vamos lá o segredo é esse ó, já põe no nível aqui que é prumo né, nível de pé é prumo e já põe aqui desse lado então você vai chegar aqui com esse outro tijolo aqui com massa ó, você vai fazer isso, isso, isso, isso aqui ó, vai, vai pôr massa a massa não pode ser muito firme, tem que ser a, a massa molinha, para não tijolo, tirar o tijolo você vem aqui, segura aqui o tijolo aqui ó, encosta aqui e você já vai alinhar esse tijolo por esse aqui ó Aí você não precisa mais nem para o nível nesse nessa aqui, é fantástico gente, porque você já alinhou que nem por exemplo. Eu cheguei aqui, coloquei aqui e coloquei aqui. Quando eu for pôr isso aqui, é só porrente aqui, ó. E já era. Agora vem esse aqui, ó. Se esse aqui tá prumo e esse aqui também, tá então eu vou, vou acertar aqui. E vou acertar aqui, ó, automaticamente tá legal, mas isso não impede de eu vir aqui, ó, e colocar aqui a régua, viu, viu, certinho, certinho. Agora é só chegar aqui, ó, e encostou aqui do mesmo jeito, ó, aqui, ó, e aqui, ó, prontinho. Aqui, meus amigos, essa massa. Veja bem, essa massa aqui é só areia e cimento, viu? Não tem cal, não. No, no esquema, hein? <música> ó, esse aqui, ó. Ah, para, ó. Cai, bro, mais ou menos. Ó, um meio o metro o menor, tá bom. Olha. Certo? e aí meu seu Cício, tudo bem, seu Cício? eu vou embora depois da manhã é. e eu tenho que acabar isso aqui seu Cício aí não vai na não manhã vai não vir não não não não não eu vou num e vai no outro mas eu, eu vou no mesmo horário hum. que, eu tenho que acabar isso aqui seu Cício. Verdade tem jeito não seu Cício. aqui a, a casinha uhum. A casinha para pôr os pintainhos novos aqui, ó. Quando, quando eu chegar com os pintainhos novos, aí já vai estar, tá, seu Cícero, uma casinha preparada para eles, né? Verdade. Entendeu? Aí, seu Cícero. Aqui, ó. Olha, tem aqui algumas galinhas aqui, seu Cícero, aí, ó. Entendeu? Essa aqui está acabando, né? Aí eu vou preparar aqui, que é para o rapaz comprar mais pintainhos novos para quando eu voltar daqui a um ano. Se Deus quiser, eu vim aqui de novo. Muito se bem. Se Deus preparar, tem bastante galinha, né? Muito bem. Que uma carne de galinha caipira é gostosa. Vai dar pra fazer aí, Oi. Vai ficar bom assim nessa altura aí, ó. Aqui, ó. Vamos. Tá tá bom, tá bom, Pra não bater a cabeça, né? Vamos se abaixar. Aí aqui, seu, seu Cícero, pra não ter risco nenhum, ó. Eu vou pôr um ferrinho, seu Cício, aqui, ó. Tudo bem. Tudo bem, seu Cício? Tá. Hã? Você uma amarraçãozinha já. Amarração legal, seu Cício. Aí aqui, seu Cício, eu vou pôr uma massinha um pouco mais grossa, seu Cício, aí, ó. Hum. Já vou cobrir para ir enxugando, seu Cício. Aí eu vou fazer as outras paredes, seu Cício. Hum. Entendeu? Enquanto eu faço as, outra, as, as outras paredes, aqui vai enxugando. Aqui, seu Cício, não pode pôr massa com carro. Só areia e cimento, seu Cício. Para não dar corrosão no ferro. O rapaz já está trazendo a madeira pro telhado, senhor Cícero. Porque amanhã, seu senhor, quer pôr esse telhado, pronto. Aqui eu vou deixar secando, seu senhor. Ele vai te ali hoje. Ó, já trouxe ali dois caibos. ó ah, senhor Cícero, ele já trouxe aqui, ó. Ele já ah, trouxe aqui os caibos aqui, ó. Oh, é, é, até aí, né? é os caibos Exatamente. e trouxe aqui, seu Cis. Ripa, ripa. As ripas já, senhor. Ripa, ripa as ripas aqui, ó. É show de bola, seu Cício Aqui nós vamos descascar do de edifício. Se caso, seu Cis, não tivesse muito chovendo, a gente ia fazer um foguinho para assar. Você já você sabia? Meu pai, quando ia fazer caibo de madeira lá no Ceará, ele assava as as ripas, no caso se a gente pegar, fazer um fogo e assar essas ripas, só passar, queimar só um pouquinho a casa isso aí isso atura muito, elas criam uma proteção, aqui, aqui se eu se enquanto, vai enxugando aqui eu vou fazer aqui as outras paredes, fazer um pouquinho de massa, vai enxug... aí quando é enxutinho eu venho aqui ó isso aqui se, eu se... essa verga, isso aqui se, eu se o nome é verga viu, aqui é uma verguinha de madeira, aí já vai ficar aqui mesmo para ajudar na porteira. Se der tempo, eu não vou fazer a porteirinha para ele ainda. Se der tempo, não sei se vai dar. Pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui com mais esse passo. Espero que vocês estejam gostando. Caso não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho, compartilha os nossos vídeos. Aí uma casinha de galinha. O rapaz comprou os pintainhos novos e tem que deixar aí Mode os bichos não atacar durante a noite. Resolvi fazer essa casinha para ele, que eu estava aí de viagem no Pernambuco. aí Então, gente, um forte abraço. Compartilhe nossos vídeos, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like. E é isso aí, minha gente. No próximo passo, estaremos aí finalizando aqui essa vergas e outros detalhes mais. Abraço.